Boa tarde amigos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom gente, hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente Hoje eu vou mostrar o meu bezerro e minha vaca Gente, eu tô criando um bezerro agora Ó. E a vaca tá ali aí. Não sei se é pra vocês verem, a vaca tá ali gente e eu vou também viajar também não só os bichos mas também a natureza olha isso aqui gente eu vou ficar é, eu vou ficar um pouquinho sem falar aqui para vocês escutarem o barulho da natureza Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like no canal E até o próximo vídeo, tchau, tchau